Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube e desta vez eu quero falar com você que fez o depósito judicial do valor atualizado da suposta dívida do ISS e está em dúvida agora se vai pegar o valor de volta ou se vai ter que utilizá-lo na quitação no programa de regularização de débitos. Eu tenho recebido é, inúmeras vezes esse tipo de pergunta. Muito bem, vamos lá. É, vocês sabem que um dos requisitos para ação anulatória, aliás, o, o, a primeira a hipótese, é o depósito do valor atualizado da suposta dívida. No, na data da, da, da propositura da ação, você deposita o valor atualizado da suposta dívida e esse valor quita integralmente é, essa suposta dívida perante a prefeitura. Muito bem, mas vamos imaginar que de lá para cá se passaram dois anos e agora vem o programa de regularização de débitos, que dá desconto em multa e juros, e você se interessou por é, efetuar o pagamento à vista. Eu consigo pegar de volta esse valor que eu depositei ou eu posso e devo utilizá-lo nessa quitação? Há regulamentação nesse sentido, e a Prefeitura de São Paulo entende que você não pode pegar de volta esse valor e que ele só pode ser utilizado para quitação do, no PRD. Ou seja, você desiste da ação, você renuncia ao direito em que ela se funda e o valor que você depositou, como você desistiu da ação, ele passa a ser um valor, é, é um, um, um montante depositado que vai ser utilizado, mas ele deixa de quitar a dívida integralmente, porque... Aquela dívida, naquela data, vai ser atualizada para aplicação dos benefícios do PRD. Então, o valor que você depositou, que já está sendo corrigido no Banco do Brasil, ele vai ser utilizado para quitação é, à vista dentro do PRD. Se o valor for suficiente ou superior, quita-se integralmente a dívida e a diferença vai para os cofres municipais e você tem que pedir restituição. Olha o absurdo. O dinheiro está em uma conta judicial do Banco do Brasil, mas a prefeitura toma posse dele e se sobrar algum valor, você tem que pedir restituição ao município. Entretanto, se o valor depositado for menor, se o valor não quitar integralmente o, o valor da suposta dívida no PRD, você tem que pagar a diferença à vista. Então é assim que ocorre nesta sistemática do programa de regularização de débitos. Se persistir alguma dúvida, eu estou inteira à disposição para trazer a você todas as informações necessárias para a adesão ou até mesmo para o prosseguimento da ação na esfera administrativa ou na esfera judicial. Eu já gravei vídeo que está disponível no canal a respeito desta questão. Se você gostou deste vídeo, se ele foi útil para você, se essa informação foi importante, compartilhe com seus amigos, não esquece de fazer a sua inscrição, de curtir e principalmente de ativar o sininho para que você seja avisado sempre que um novo vídeo estiver disponível aqui no meu canal. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até lá!